Boa tarde senhoras e senhores declaro reaberta a quinta reunião pública ordinária da diretoria da anel é, paramos aqui no item no item 6 exatamente na etapa de debates então é, em discussão a matéria tentar fazer um resumo de tudo que eu ouvi até agora aqui nesse processo e é um processo, a meu ver, bastante complexo, porque não é só um processo, envolve vários processos nesse, nesse, nesse, na dependência desse. Então, a princípio, eu queria dar os parabéns ao Guilherme pela sustentação oral, à doutora Bárbara, pela... defender o, de, de de, o parecer de acesso parecer de acesso Parecer jurídico aqui da, da Procuradoria, doutor Luiz. Só eu queria fazer alguns questionamentos e, e aí parte do princípio da, do, do, que vem do, do entendimento do, do, do parecer também. A princípio, eu vou fazer um resumo do, do interessante desse processo. O processo é um excludente de responsabilidade, como nós dissemos no, no processo anterior. Entendemos melhor julgar o excludente de, de, de responsabilidade separadamente, Tá? Tanto é que, no começo do seu voto, você vem traçando que não está julgando nem multa, nem penalidade, nem revogação de outorga e nem a rescisão do SER. Tá? É, concordo e entendo como correta a posição, como manifestei no processo anterior. Só queria entender a diferença que você que traz nos autos em relação ao processo de de alteração de característica técnica, que também é um processo separado desse processo. É, eu vi o parecer da, da doutora Barba, que, que volta a dizer que respeito, e, e, e vou tomar a, ter a audácia de, de não concordar, mas eu acho que isso não significa que, que falte com respeito, ela tratou a, a, o processo... Basicamente, com a, o outro processo, que é o processo de, de alteração de característica técnica, como um acautelar. Tá? Na verdade, aquele processo, houve um acautelar, a diretoria decidiu acautelar, houve um efeito suspensivo, está no, no voto e está no, no, no, no parecer, e houve apreciação de mérito naquele processo, no qual existia uma condicionante que estava... É, a análise dela estava, a análise do recurso da abraço estava prejudicada em relação à análise da excludente de responsabilidade. Na meu ver, enquanto não houvesse análise de, de, de excludente de responsabilidade, eu não poderia julgar o recurso que tem na, na, na, no processo de, de alteração de característica técnica. tá certo? Eu, o primeiro questionamento que eu queria entender do relator, e coisa, qual a diferença que, tá, que tem do processo de alteração corecte-xeteca quanto o processo de restrição do CER, quanto o processo de, de penalidade e de revogação de outono Logo no início do voto, eu tentei colocar justamente essa posição em relação a me restringir a apreciar unicamente o aspecto de excludente de responsabilidade, por conta dos outros processos que tramitam e são é, decorrência dele, mas no um aspecto de independência. A excludente, nesse caso, seria uma prejudicial para você eventualmente adentrar na análise daquilo, que seria eventual rescisão contratual do SER, eventual revogação de outorga e aplicação de multa. Nesse caso da sua pergunta, e o, o parecer ele, ele consegue demonstrar isso do caráter instrumental, do caráter cautelar, daquilo que teria sido aquela decisão ainda, que entendendo que teve a decisão cautelar e depois a manifestação de o pedido de alteração de característica técnica, eu, eu entendo que a gente sempre vai conseguir entender a sua preocupação no sentido de preservar a atribuição própria. Nós falamos isso na primeira instância, quando trouxe o voto e o Elvio levantou essa questão e eu estava sentado naquela outra cadeira, é, acompanho o entendimento dele. Sempre vamos entender que ali, de algum modo, estava posicionado um determinado tema. Só que quando nós vamos tratar de excludente de responsabilidade, observando o que foi feito de caráter sui generis em relação a permitir de modo condicional transferir o contrato de quatro usinas do PCS para uma usina térmica Merchan, e isso tudo condicionado a eventualmente entrar em operação comercial na data do PCS, se você nega as excludentes de responsabilidade, como é o caso do que eu estou trazendo aqui, totalmente em coerência com o que está na primeira instância. Na prática, a gente simplesmente está declarando que aquela condição de eficácia não se operou. Não está sendo um caráter constitutivo, é um caráter eminentemente e absolutamente declaratório, no aspecto de que, em não tendo sido realizado, por estar tá negando agora em segunda instância às excludentes, aquela condição de eficácia não se operacionalizou e em não se operacionalizando, não deveria ter havido a transferência de contrato de quatro usinas do PCS para uma térmica Merchan, de maneira que aqui é o um momento em que nós temos que dar um tratamento para de que maneira a energia que foi gerada pela térmica valorada a preço de PCS, deveria eventualmente ser revalorada, e aí o critério que foi trazido pelo diretor Elvio que eu acompanhei em termos de PLD. Então, tentando endereçar de modo muito claro, o seu questionamento é. Eu não te conheço. Aproveitando assim, esse, nesse momento que eu, eu não vejo a, a, essa discussão que você está trazendo aqui, ela vai, ela tem que ser traçada lá. Entendo que a injulgada, em improcedente, em é excluente de, de de de responsabilidade aqui não atende a, a cláusula resolutiva do outro processo, e aí sim, sendo julgado lá com todas as coisas. Eu não, não vejo... Na mesma maneira, eu vejo que não acatar a excludente de responsabilidade aqui implica em penalidade. E não, e não necessariamente eu estou declarando a penalidade aqui. Estou dizendo que são processos semelhantes, processos dependentes desse, mas que não correm nos mesmos autos. E aí vou, vou trazer mais um questionamento. É, como foi bem dito na posição do seu voto, como se fosse um processo principal de um processo cautelar, trazendo aquele mérito como se fosse cautelar. E aí um questionamento para a Secretaria. Em sendo um processo principal, uma cautelar teria que ser, então está correndo por conexão. Esse é um outro questionamento. E se se entender que esse processo aqui é o principal daquela cautelar, que não é o processo cautelar, que, na minha visão existiu a cautelar e existiu o mérito. Então, é outro processo, na minha visão, sim assim entendesse, esse processo teria que estar correndo em apartado. É, é, desculpa, correndo junto, anexado, é, com conexão. Então, é, essas são as minhas dúvidas aqui, que eu, que eu estou endereçando ao relator, que, que me deixou assim. Eu não vejo, na minha visão, não, é, não vejo diferença entre o processo que discutiu, a, a que vai discutir a rescisão, a penalidade, ou alteração de características. todos eles, todos eles dependem da apreciação do excludente de responsabilidade. tanto é que a gente não apreciou ainda o, o, o eu não apreciei lá o recurso mesmo porque também entendo que se se prevalecesse voto aquele aquele processo efetivamente perdeu o efeito. então você imagina uma decisão nossa interferindo em outro processo. Tem, vejo com, com algumas preocupações manifestei isso aqui no no, no primeiro no primeiro de primeiro instante onde já era relator Fui voto vencido, mas eu tenho, me vejo no, no, no dever de, de levantar as questões que levantei da outra vez. Não eu entendo as preocupações, tanto que eu estava tentando aqui colocar, que eu não desconheço a existência desse processo. Mas eh, toda a análise, para mim, ela merece que a gente analise qual que é o efeito dessa decisão de excludente. Essa decisão de excludente, ela gera, como consequência lógica, um efeito que vai ser, justamente desconstituir aquela comercialização de energia valorada PCS e tentar reprecificar aquilo, por um critério que foi apresentado aqui na decisão de instância de PLD. Ou seja, um efeito declaratório de que aquela condição de eficácia ela não se materializou. Diferentemente, se eventualmente tivesse algum entendimento de reconhecer excludentes de responsabilidade, na prática, isso teria um efeito constitutivo em outras relações jurídicas. E nessas, nós teríamos que ter uma apreciação por conta da prejudicial da excludente em relação aos outros processos. O que eu quero dizer? Na medida em que a gente reconhece que não há qualquer excludente, que pelo menos é o voto que eu estou trazendo ao colegiado, em relação aos três argumentos que a AMBAR apresenta, na prática, eu estou dando o efeito declaratório em relação àquela condição de eficácia não ter se materializado e com a consequência disso. Numa situação diferente, se fosse entendido que tinha preenchido todos os requisitos da, dos pedidos de excludente de responsabilidade, nós faríamos com que todas as informações que estão aqui, quantificadas em números, porque a excludente seria essa, fosse para um outro processo e fosse constituir uma relação jurídica. Ou seja, conseguiu então atingir tal data de maneira que conseguiu entrar no PCS e não é possível rescisão do contrato de energia de reserva ou então não vai ter a revogação da outorga, ou então diminuiu e a multa ela não vai ser X, ela vai ser X menos alguma coisa. Então, para mim, é, existe o processo que é de sua relatoria, nós falamos isso na primeira instância, mas a questão é o efeito declaratório de reconhecer a inexistência de excludente de responsabilidade aqui. tá é, sou... O secretário-geral foi... foi, foi anunciado aqui, então gostaria que o doutor Carlos Eduardo se manifestasse a respeito da questão de ordem aqui trazida pelo diretor, diretor Ricardo. Perfeito, senhor presidente. É, o atual regimento interno da ANEL, a redação em vigor, ele prevê a hipótese de conexão dos processos em três situações específicas. Né? Quando a gente tem identidade de partes e do objeto, quando duas empresas, por exemplo, distintas, recorrem do mesmo ato administrativo e quando uma decisão ela pode interferir na outra então nesse caso os processos estão todos distribuídos por conexão por, pelo fato que o doutor fernando molsna apresentou que uma decisão pode interferir no julgamento da outra bem está é, esclarecido doutor? Não, assim é aí que acho que confundiu mais foi distribuído por conexão porque o, o relator original é, era, sou eu era eu e quando foi julgado, então, a excludente, os excludente, uma parte dos processos ficam comigo e, a, e o recurso vai para outro? Não, quando teve a segunda instância, não, pra, teve pra a, mim, te, eu, eu lá, recebi eu fui... por conexão todo o resto. Revogação, rescisão e E o processo penalidade. que está sob a minha, minha relatoria, que está comigo o recurso da, da, da, Abraço. da Abraço. Não, mas isso daí você está você querendo, então, atrair por não, conta... Não, eu não estou tô, não tô querendo atrair, não estou hm, querendo atrair nada, eu tô querendo... Fazendo um questionamento de competência, porque é, eu não sei. Eu estou fazendo um questionamento aqui, é o seguinte: são processos que uma decisão depende da outra. Sim. Logicamente. Então, o processo exige uma questão de competência nesse, nesse, nesse, nesse processo. O processo está sobre o recurso, foi um processo de relatoria, salvo engano, doutor Efraim, com recurso, foi sorteado para mim. Eu é, não sei. Então, mas, mas aí o ponto seria o quê? Por conta desse processo, que trata Sim. dessa empresa, todos os demais seriam conexos. É, a esse, da alteração de característica técnica. Teria que ver quem, quem foi que prevenção que houve nesse processo, como é que estava, eu não sei. É, é, no caso, a, a análise da primeira instância desse processo foi Foi minha. Foi, foi, foi minha. Eu fui relator e fui voto vencido. Foi, foi, o doutor El fez. Eu trouxe o um, um, um voto, só esclarecendo. É, não acatando nenhum excludente no sentido de, de, na primeira parte do seu voto muito, muito semelhante, o Elfo continuou o voto e, e inseriu nesse voto uma parte que foi a de, de, de é, entender que aquele processo que estava sob, também sob minha relatoria tinha perdido o objeto por causa da causa resolutiva, que eu não concordei, registrei meu, meu voto, voto trouxe, e eu estou levantando essa questão de novo. Aí me, me fez uma questão de... de, de, de se, se esse processo teria que acompanhar o processo que foi redistribuído pro, pro, porque os dois estavam sob a minha relatoria se teria que acompanhar os processos que foram redistribuídos para o doutor Fernando se não teria, não é questão de na prática aqui na realidade eu estou entendendo, mas assim como essa relatoria foi distribuída para você na época eu nem estava no colegiado eu acredito, ou foi no início é, se fosse entender como pré-evento por conexão, esse daí todos os demais que foram para mim de rescisão de multa Revolução. e de revogação, teria que ter para você. Só que o critério foi justamente o da segunda instância, que foi por conta dele que os demais vieram para mim. Manso. É, porque a segunda instância não poderia ir para o diretor Ricardo, porque ele foi o primeiro jogador. Mas, e, é, mas não levaria outro processo? Não é, sei. A figura é, assim no regimento, né? É, é, então, é, uma, é uma questão de, de, de, de competência, mas não não vou... Então, não. Correndo risco aqui de, de, de, de repente, estar tá dando uma opinião sem ter todo o histórico da agência em termos de, de análise de competência, mas é, eu tenho certeza que em, em nenhum outro momento você teve tantos processos que tratavam de tantas questões similares num curto espaço de tempo, então, até mesmo a lógica de distribuição e de sorteio é um desafio para a SGE é para tentar estabelecer onde que tem conexão ou não. Então, eu entendo, e aí tentando aqui endereçar o ponto que foi apresentado. Existe um processo de relatoria do diretor Ricardo, já havia o tempo em que nós discutimos aqui na primeira instância. Naquele momento ele trouxe um voto, e é verdade, negando todas as excludentes. O diretor Elvio, ele fez uma consideração que eu acompanhei, e nessa consideração a gente dava um tratamento de efeito declaratório, por não ter sido cumprido essa condição de eficácia, e por conta disso dava um tratamento em relação àquilo que foi remunerado, dentro do PCS, para fingir PLD. Esse que é o ponto. E é por isso que eu estava dizendo, eu não desconheço que existe o processo. A questão da, da eventual conexão poderia ser analisada? Poderia, mas não agora. Porque, é, veja, esse processo já foi apreciado em primeira instância e agora estamos em segunda instância. E esse aspecto formal, para mim, ele não é de nenhum modo prejudicial que a gente está debatendo aqui. Unicamente porque, ainda que exista um outro processo, a gente está aqui unicamente emprestando efeito declaratório ao que é a decisão daqui em relação àquela condição de eficácia que não se operou. Por isso que pode até tentar argumentar que teria algum tipo de violação à regra de competência. Mas seria uma argumentação formal. No aspecto material, não. No aspecto material, dando, dando a interpretação de efeito declaratório, o resultado é esse. Na, na prática, vai ocasionar... É, eu a não ser que o, o voto que seja trazido seja diverso, sustentando esse ponto de vista. Mas, para mim, naturalmente, conduziria a, nesse processo que da sua relatoria, trazer um voto no sentido de perda do objeto. Bem, é, diretora Agnes tem algo a... Ah, sim, eu posso comentar... Por, assim, por quem, com, como quem está chegando por último nessa discussão, né? Do que eu vejo, em primeira instância, foi tratado junto, né? Tanto a questão é, é, do escudente quanto da cautelar. E aí, por esse mesmo motivo, a gente está tratando agora, pelo que eu estou entendendo, junto. E aí, o que o Tilly questiona é se, poxa, como a gente está deixando multa, ou toga contrato para depois, por que, que a gente não deixa a questão da cautelar para depois? Mas... No mérito, no mérito, assim, eu entendo que o voto do, do Mosna já traz todos os elementos. Né? Então, so, assim, só eu... destacando, desculpa, mas não é, não, não é cautelar. Só para não é insistir nesse ponto, porque às vezes fica parecendo não, que tá, é é a gente está tratando de cautelar num processo que foi julgado em mérito e tem tá pedido de, de reconsideração. Ele não é cautelar, não é um processo de cautelar, não é um processo de, de, de modificação, de desculpa, de, de alteração de característica técnica. Só para não, não parece que não fica confuso. É, a gente, a gente é, é, é, de fato, o diretor Fernando citou, e é um, é um desafio grande aqui da Secretaria-Geral, de processos tão intrincados e tão imbricados, em algum momento você tem essas dificuldades. Se nós partíssemos do pressuposto, que pelo fato do recurso é, dar abraço à decisão em primeira instância com relação à alteração de característica técnica, que foi sorteado para o diretor Ricardo. No entanto, a principal discussão desse processo é exatamente a própria excludente, que ele foi o julgador de primeira instância. Então não poderia ir para ele. Seria é, não, isso feriria mais ainda. É, eu diria que isso feriria Mas eu vou, eu o eu princípio vou, da independência da, das instâncias. Eu vou fazer um adendo, vou pôr um pouquinho de pimenta nessa história. Semana passada, nós julgamos um processo, um pedido de reconsideração, onde o relator foi o doutor Elvio, o voto dele foi vencido, exatamente igual, eu fui o relator, o voto foi vencido e o processo foi ressorteado para o doutor Elvio. Ressorteado. Não, foi não, não, não, não, não, não. Não, não, estou falando que poderia, em tese. É, só... Não, poderia. Não, não, eu só estou falando que. E se ele foi vencido, o processo poderia em tese poderia o processo. Não poderia se ele fosse o voto condutor não, não, da decisão. Eu estou dizendo exatamente isso, que é o mesmo caso. Eu fui voto vencido. Não feriria de morte, apesar de eu discordar, tá? Já manifestei aqui a minha discordância contra isso, mas em caso semelhante, o, o, o relator foi o mesmo. Só, só fazendo essa. essa não, Esse perfeito, mas... Então, desculpa, senhora, mas tá, só para tentar, tá. assim, não, não. De deixar bem claro, é que o Ricardo, ele foi o relator de primeira instância das excludentes e, à época, já tinha o processo de alteração de característica técnica. Perfeito. Em algum momento, nós estávamos aqui falando se o fato de ser o relator do pro, do, da alteração de característica técnica alteraria a, a, atrairia por conexão a todos os demais. Mas, eu, nesse só, eu, caso, só, eu só vou nesse colocar caso, o, o fato na época. Só, só, só, um só para terminar meu Não, argumento. não, tá, tá, tudo bem. O, nesse caso, na segunda instância, não teria como atrair por conexão junto àquele da alteração de característica técnica. Mas não haveria nenhum problema, eu acredito que foi assim que foi feito, sortear para todos os demais, já que o voto foi seu, o voto condutor foi do Elvio. Então, o impedido de ser o relator em segunda era o Elvio, não você. Então, por sorteio, Não, eu, tô, eu só quis colocar que, que, que não feriria se o processo tivesse sido sorteado para mim. E vou, vou colocar o, o, o porquê da época que eu, que eu apreciei o processo apenas de excludente de responsabilidade exatamente pelos princípios que você colocou no começo do seu voto. Eu vou apreciar o processo de excludente de responsabilidade, depois eu vou apreciar a alteração de característica técnica, se efetivamente não, não tiver. Lógico que, que, que é, é, é, é prejudicial, julgo lá extinguindo o processo, que não atendeu a cláusula, ponto. Tô aqui, não estou aqui discutindo mérito, em momento nenhum, é pelo contrário, o meu voto vem nesse sentido. Eu estou discutindo aqui é forma, formalidade. E... A forma é um problema muito, muito sério na hora da gente defender, por vezes, nossos nossas decisões aqui têm toda a característica técnica forma, co correta e, por causa de vício, de formalidade, nós corremos risco de ter atos nossos anulados. No então, essa é a minha preocupação. No momento aqui, eu vou discutir o mérito, como diz a doutora Agnes, o mérito foi apreciado. Eu estou tanto é que o relator do processo que trouxe, nesse sentido, foi eu, não tenho dúvida disso, só que a minha, a minha, a minha preocupação levantada aqui é quanto à forma. Mas eu, eu vou encerrar mesmo. Minha, minha aqui, doutor Tilly, deixa eu trazer a ideia. Você tem três processos distribuídos para a sua relatoria. Tem um processo de alteração de características técnicas da, das UTEs, tem um pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Abrace e pela ANASCE, é, que condicionou a eficácia da decisão de conclusão da implementação e disponibilização da, das instalações ao é Sim. E tem um recurso administrativo interposto pelas recorrentes desse processo, agora, que negaram o pedido de operação comercial, operação em teste da, das empresas. São os três processos que estão sob sua relatoria. Só que dois, é isso, não quero discutir, é, continuar essa discussão, que é, eu acho que é, é coisa. Dois não tem nada a ver com, com, com a questão da discussão do excludente. E um que tem a ver, mas eu não eu acho que para mim já está tá bastante discutido no, na minha visão. E aí os Deixa. demais processos de excludente de responsabilidade que foi compreendido como que uma decisão interfere na outra é que foram distribuídos por conexão. Deixa para... Eu tô, estou tô entendendo que o Ricardo está já satisfeito com, com o argumento, mas eu entendo que é relevante porque é uma base de convencimento jurídico. Então, como é que eu consigo justificar? que Aqui até abrir o item 23 do voto. Ele fala, o voto não tratará do recurso em relação à penalidade, da proposta das áreas técnicas de rescisão do CER e dos termos de intimação da SFG com proposta de revogação das alterações. Veja que, no aspecto formal, entendendo o conteúdo declaratório disso que eu estou sustentando que seria o impacto no processo que é da sua relatoria efetivamente, a gente, nos outros, estaria dando um conteúdo constitutivo. Porque, imagine, Hoje, existe uma outorga de autorização, uma outorga. Se eu revogo, eu estou desconstituindo uma outorga. Eu jamais poderia fazer isso nesse processo. Se eu, eventualmente, num contrato de energia de reserva, eu rescindo o contrato, eu estou desconstituindo uma situação jurídica. Eu não poderia fazer nesse processo. E aplicar multa. Não tem multa. Eu vou impor uma multa. Ou seja, no aspecto... Declaratório e constitutivo, formalmente, permanece absolutamente íntegra essa abordagem, em que pese a existência de um processo da sua relatoria de alteração de característica técnica. Mas, excludente é prejudicial a tudo. Naquilo que tem uma projeção constitutiva, está mantido. Naquilo que tem uma projeção de declarar efeitos, eu já estou colocando nesse voto. Então, para mim, está perfeitamente juridicamente ah, defendido o intuito de fazer com que aqui a gente só precise excludente e, por conta do efeito declaratório, vá também nesse aspecto do, do que foi a condição de eficácia, que não se materializou, e do efeito que teria no PCS e fingir valoração a PLD. Entendo a sua posição, mesmo não concordando com ela. <risos> bem, é, é, bem, aqui o, essa questão formal foi trazida, eu estava é, no início do meu raciocínio, mas o diretor Fernando com, com maestria, juntamente com o diretor Ricardo, eu diria que compreenderam, de parte a parte, há uma, uma discordância é, que eu também reputo como, como meritória, mas é, é pela própria dificuldade que nós temos aqui é, de de processos tão imbricados e intrincados. Eles são muito conectados um com o outro. É, entendo que a análise da excludente de responsabilidade por tudo que foi colocado, ela, pelo menos na minha percepção, na minha convicção, ela não pairam dúvidas alguma sobre a, as motivações do atraso. As motivações do atraso elas não guardam relação com a responsabilidade, Na realidade, é, refazendo a minha fala, na realidade, as motivações trazidas para o, para o atraso, elas têm, na minha avaliação, elas não têm razão direta com o descumprimento do contrato. Ou seja, o que foi trazido como motivações não justificariam a, o atraso para a implementação do empreendimento. E por tudo que foi posto, é, nós sabemos que esse empreendimento estava inicialmente é, previsto para ocorrer no Rio de Janeiro e houve uma uma decisão de transferi-lo para o Estado do Mato Grosso, com todos os riscos associados e com todas as suas consequências. Todas as questões que foram trazidas meio ambiente, foram inicialmente pela questão até dos, dos embaraços dos equipamentos junto à Receita Federal do Brasil, é, eu achei muito interessante a análise, porque até onde eu tinha conhecimento desse assunto, eh, era uma análise superficial apenas com relação a prazo, prazo médio, eh, identificação de código vermelho, amarelo, verde, e foi desnudado, o que na realidade ocor ocorreu foi, havia uma opção tarifária, tributária diferente, e o agente optou por uma menor onerosidade e decorreu, como não era um processo ordinário, a Receita Federal do Brasil demorou mais tempo. Então, entendi dessa forma. A questão do meio ambiente também foi muito bem é, trazida e a questão da COVID, ela é um, uma questão que quanto mais nós nos afastamos do período é, da COVID, menos faz sentido essa, essa alegação. Com relação à questão formal que o diretor Ricardo menciona, é, poderia Algum impacto se nós tivéssemos, talvez, julgado um pouquinho, discutido isso um pouquinho mais para trás, né? no momento do sorteio, na distribuição. Eu acho que nesse momento, com a colocação de todos os fatos é, de forma é, bastante exaustiva, é, acredito que, ainda reconhecendo o que o diretor Ricardo falou, porque ao julgarmos esse processo e eventualmente darmos um processo que está com outro diretor perderia efeitos. E há toda essa discussão de uma eventual é, conexão do processo ou não. Então, é, da minha forma, os meus comentários são esses aqui. Eu, eu já parabenizo a doutora Bárbara pelo trabalho usual, brilhante, também a sustentação oral que foi feita e ao relator. E se não há mais nenhum comentário, eu irei... É, iniciar, colocar o voto para votação. Em votação a matéria. Eu voto com o relator. Eu vou pedir vista do processo, trazer um voto no meu entendimento. Pedido de vistas é, do diretor Ricardo Tille, solicito ao secretário que chame o próximo item. Não, só um instante para poder... Ah, não. É, não quanto ao pedido de vista, porque é regimental, então... É, é não tem nenhuma preocupação quanto a isso porque também eu não sei quando que será a oportunidade que vai trazer mas o voto está colocado e eu gostaria muito de registrar que o trabalho do Beni nesse voto inclusive no Carnaval né com dois filhos que são gêmeos então você imagina né filhos e, e voto que conseguiu para mim aqui endereçar todas as preocupações que eu tinha daquilo que a gente tratou para deixar muito claro aqui o trabalho dele, e também para a doutora Bárbara, que eu digo o tempo todo, um dos maiores orgulhos que eu tenho é de ser membro da AGU, como procurador federal. E uma das poucas vezes que eu vi um parecer que eu concordei do início ao fim, eu, eu falei isso para ela, eu lembro que eu comentei isso com o Sandoval. É foi brilhante o parecer uma preocupação jurídica com todos os detalhes. E até por isso, Bárbara, eu pedi para o meu gabinete, e por isso que eu, mesmo com o pedido de vítima vi, vista, eu me antecipei a falar, eu pedi para que a gente vai mandar um ofício para o advogado-geral da União, pedindo para registrar no seu assentamento funcional, elogio pelo seu trabalho, que foi brilhante, viu? Parabéns. Então, deixa eu fazer uma... com um confidência, não sei, ainda não é público, mas... Eu já disse isso a ela, acho que. Coisa, eu convidei a Barba. fizemos um pedido para G1, um de sessão, estamos aguardando uma coisa. Convidei a Barba para compor minha assessoria. Disse para ela que que respeito, e disse aqui, respeito efetivamente o trabalho dela. Me permita não concordar. Isso faz parte do, do, do processo, acho que nosso processo deliberativo aqui, faz parte, mas. Faço o coro, o voto excelente. Eu acho que um ponto que a gente não, com o resto. Acho que 90% do voto a gente está em, em, no mérito em si, a gente está em, em consonância. Eu acho que esse é um ponto que precisa, na minha visão, sob pena de, de ter uma decisão anulada lá na frente anular todos os processos dependentes desse. Eu acho que essa é a minha preocupação real. É, só para já que. Não, é, a gente não pode ficar discutindo depois que acabou a discussão, mas é, se eventualmente tivesse qualquer tipo de questionamento, é, jamais contaminaria a análise das excludentes. É bom que a gente esteja, tenha isso muito claro. Perfeito. Então, é, feitos os justos e merecidos elogios à doutora Bárbara, parabéns mais uma vez pelo trabalho. É, também aqui, é, diretor Fernando e aqui o, dire... o procurador-geral está aqui também aqui já há bastante tempo na agência, eu também fazendo coro aí, um dos maiores orgulhos que tenho também é de trabalhar na Agência Nacional de Energia Elétrica e ter trilhado estar trilhando o caminho que cheguei até agora. E só conseguimos fazer isso é porque trabalhamos realmente em parceria com os servidores daqui da agência, que são brilhantes, brilhantes, todos eles, e a Advocacia Geral da União é destacada capacitação e a qualificação técnica dos procuradores desta agência. Me permito utilizar desta agência, porque é, salta aos olhos de todos os colegas que tenho em outras agências e outros órgãos da administração pública o quanto eles elogiam, o quanto eles é, elogiam. A palavra é certa é essa: a capacitação técnica e a precisão de todos os trabalhos feitos pelos procuradores da AGU lotados aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica. Parabéns, a senhora é um a senhora é um orgulho aqui para todos nós. Próximo item. Perfeito. Item 7, processo 500, 0, 0, 54, 98, 2021 dígito 25. Assunto. É... O diretor Ricardo terá que se ausentar. Sendo assim, o processo, o próximo item, está retirado de pauta, considerando que é o último item da reunião de hoje. É isso, senhor secretário? Dá. Declaro encerrada a quinta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Não, Como? Ele vai tirar apenas o processo da KPS. Temos outros ainda? É. Eu perguntei para você se era o último. Não, esse dele é <risos> então, o último. Desculpe, então. Perfeito. Então, peço desculpa. É, próximo item, então, considerando a retirada de pauta do item 4. 4. Desculpe. Nesse momento, chamou o item 7, que passa a ser o último item da pauta de deliberação de hoje. O processo 48.500.0054.98.2021, dígito 25. Assunto: pedido de reconsideração interposto pelas energi pela Energias Gaspar SPE Limitada. Em face do despacho 3.120 de 2022, que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela Rovema Energia S.A., com vistas ao reconhecimento de excludente responsabilidade da empresa pelo descumprimento de cronograma de implantação e alteração de cronograma de implantação da usina termoelétrica UTRE TG 0201 Diretor relator, Fernando Mosta. A Rovem Energia S.A. sagrou-se vencedora do primeiro procedimento competitivo simplificado PCS-1 de 2021, anel PCS, de 25 de outubro de 2021, por meio da comercialização da energia da UTR etg 100 -0201. De acordo com esse edital, o início de suprimento foi determinado para 1º de maio de 2022, sendo certo que a Resolução Autorizativa número 10.876, de 5 de novembro de 2021, outorgou à Rovem Energia S.A. A implantação e exploração da utre tg 100 -0201, sob o regime de produção independente de energia elétrica no município de Gaspar, no estado de Santa Catarina. Em 24 de maio de 2022, foi emitido o TIP número 16 de 2022, referente ao utre tg 100 -0201, tendo em vista o descumprimento de marcos do cronograma de implantação da usina foi facultado ao agente se manifestar ao TIP acerca da existência de eventual excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da usina. Na sequência, em 8 de junho de 2022, por meio da carta ROVDT número 39 de 2022, o empreendedor apresentou seu posicionamento face à sua alegação de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação das usinas. Em síntese, o agente justificou sua solicitação, bem como reiterou que seus argumentos já haviam sido contemplados na carta Rov DT 14 de 22, enviada à diretoria da Anel, também como pleito de medida cautelar. O pedido de cautelar foi negado pela diretoria colegiada na 22ª reunião pública ordinária da diretoria, de 21 de junho de 2022, conforme o despacho número 1637 de 2022. Nesse particular, a resolução autorizativa número 12223 de 12 de julho de 2022, transfere de Rovema Energia SA para energias de Gaspar SPE Limitada a autorização referente à central geradora termoelétrica retg 100 0201 otorgada por meio da resolução autorizativa número 10.876, de 5 de novembro de 2021. Em 24 de junho de 2022, foi emitida a nota técnica número 93 de 22, da SFG e SCG que avaliou o pedido de excludente de responsabilidade solicitado pelo agente. Foi recomendado em deferimento do pleito. Em 30 de agosto de 22, na reunião de número 1.282 da CCE, o Conselho de Administração decidiu pelo desligamento da empresa dos quadros da Câmara, em razão da inadimplência nas liquidações de energia de reserva do mercado de curto prazo. Em 1 de novembro de 22, por meio do despacho número 3.120, foi decidido pela diretora da Anel, diretoria da ANEL, abre aspas, Conhecer e, no mérito, negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Rovem Energia S.A., CNPJ referido nos autos, com vistas a Ao reconhecimento de excludente de responsabilidade da empresa pelo descumprimento de cronograma de implantação da usina Termelétrica re tg e Alteração do cronograma de implantação da usina Termelétrica re tg 100201. Em 11 de novembro de 22, foi emitido pela SFG o termo de intimação número 25 de 22, com a proposta de revogação da autorização para implantar e operar a UTRG TG 1000201. Sobre esse ponto, o agente reiterou em suas manifestações que não foi possível continuar as obras da usina em função da não assinatura do contrato de fornecimento de combustível. Em 16 de novembro de 2022, por meio do despacho número 3.253 e despacho número 3.256, a ANEL decidiu, respectivamente, negar provimento ao pedido de impugnação em face do desligamento da Rovema dos quadros da CCE e autorizar a Câmara a rescindir o contrato de energia de reserva número 456 de 2021, referente ao TRE TG 100201, por descumprimento das cláusulas 12.13, 12.14 do CER e do item 15.9 do edital do PCS. Em 22 de novembro de 2022, por meio do despacho número 3.346 da SFG, foi aplicada a multa de talícia em razão do descumprimento do cronograma de implantação da UTER referida. Por meio da carta DT, número 74 de 22 de 22 de novembro de 2022, as empresas apresentaram o pedido de reconsideração em face do despacho número 3120 de 2022. Na sessão de sorteio público ordinário número 47 de 2022, realizada em 28 de novembro de 22, o pedido de reconsideração em face do despacho número 3120 de 2022 quem indeferiu o pleito de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UTE RETG 1000201 foi distribuído à minha relatoria. Por meio da carta ROV DT, número 80 de 2022, de 5 de dezembro de 2022, a autuada apresentou o pedido de reconsideração em face do despacho SFG número 3346 de 2022. Em 11 de janeiro de 2023, por meio dos memorandos 9 de 2023 e 10 de 2023, minha assessoria solicitou análise da Procuradoria Federal das áreas técnicas, SFG e SG acerca do referido pedido de reconsideração, respectivamente. Em 3 de fevereiro de 2023, por meio do parecer nº 32 de 2023, a Procuradoria Federal opinou, 1, um, pela legalidade e legitimidade do procedimento administrativo punitivo iniciado pelo termo de intimação nº 25 de 2022. Porém, a decisão final da diretoria acerca do presente termo de intimação a consequente revogação da autorização somente deve ser emitida após o trânsito em julgado administrativo do pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade e dois pelo não provimento do pedido de reconsideração interposto em face do despacho número 3.120-2022 por não estar caracterizada hipótese de excludente de responsabilidade da energia de Gaspar SPL limitada referente ao descumprimento de cronograma de implantação da usina termoelétrica o TRE TG em 15 de fevereiro, em resposta ao memorando de minha assessoria, foi editada a nota técnica número 22 de 2023 da SFGSG, Relatado no que interessa, passa a decidir. Bem, não temos sustentação oral para esse item da pauta, sendo assim, solicito manifestação do Procurador-Geral. Senhores diretores, senhora diretora Agnes, a Procuradoria se manifestou no processo por meio do parecer número 32 de 2023. Não foi da doutora Bárbara, mas foi por um procurador também igualmente valoroso, Tiago. Que, infelizmente, doutor Sandoval, tá, é, no pós-carnaval, três procuradores pegaram uma virose e os três estão afastados, inclusive é o caso do doutor Tiago. Mas é, o parecer ele não reconhece os fatos alegados como excludentes da responsabilidade e, portanto, ele se, é, se coloca pelo não provimento do pedido de reconsideração. Obrigado, Luiz. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela autuada em face do despacho número 3.120, de 1º de novembro de 2022, que negou provimento ao requerimento administrativo de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UTE e a alteração do seu cronograma de implantação. Inicialmente, a despeito de também se encontrarem sob minha relatoria, destaco que este voto não tratará do recurso administrativo em face do despacho SFG número 3.346, que aplicou penalidade de multa de talícia, e, do, e não, também não tratará do termo de intimação número 25 de 2022, lavrado pela SFG, que trata da possibilidade de revogação da autorização para implantação e exploração da UTE. Também não tratará do despacho 3.253, que negou o provimento ao pedido de impugnação frente ao desligamento da UTE dos quadros da CCE. Deve ser assim? pois o excludente de responsabilidade é questão prejudicial a outros temas, ou seja, a decisão sobre o tema impacta necessariamente as outras questões discutidas nos autos, como bem destaco parecer 32 da procuradoria. Pode pular essa referência, pode pular a tempestividade do mérito. A alter referida teve a sua energia comercializada no PCS número 1 de 2021 com início de suprimento para 1 de maio de 22. Em 1 de novembro de 22, por meio do despacho número 3120, a Anel decidiu negar provimento ao reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da referida usina. De uma forma geral e como podemos perceber, os argumentos trazidos pela agente em seu pedido de reconsideração, Carta ROV DT número 74, são muito semelhantes aos já apresentados na Carta ROV DT número 64. Em síntese, a empresa alega que está impossibilitada de finalizar a implantação da UTE porque a alternativa técnica de fornecimento de combustível que viabilizou a participação da empresa no PCS, não pôde ser implementada. Diante disso, tendo em vista o princípio da fundamentação das decisões, faz-se necessário analisar os elementos contidos na instrução original. Inicialmente, conforme já discutido anteriormente nesse colegiado, nos termos da Lei 13.360 de 2016, ressalto que o reconhecimento de excludente de responsabilidade demanda a comprovação da ocorrência de evento fortuito ou de força maior, bem como do nexo de causalidade entre esse evento e o atraso na entrada e em operação do empreendimento. Ademais. Se me adentrar nos motivos para trás, destaca até o presente momento, 304 dias após a data prevista para o início de suprimento do CER, a UTE não teve suas obras concluídas. Inclusive, o agente foi desligado dos quadros da CCE devido à inadimplência nas liquidações de energia de reserva e do mercado de curto prazo. Do fornecimento de combustível, da cadeia de fornecedores de serviços, fornecimento de equipamentos e dos impactos da guerra na Ucrânia. Conforme se infere da nota técnica número 93-2022 da SFG e da SCG, a requerente relatou o seguinte em sua manifestação. Tal excludente responsabilidade reside em evento que resultou na impossibilidade de celebrar contrato de fornecimento de gás natural de modo a suprir a necessidade de combustível do empreendimento adequadamente, considerando os marcos estabelecidos no cronograma da Resolução Autorizativa 10.876. Conforme exposto na carta ROVDT, 14 de 22, em virtude do cenário geopolítico e macroeconômico envolvendo o conflito bélico militar entre Ucrânia e Rússia, iniciada em 24 de fevereiro de 22. Em suas consequências, o mercado mundial de gás natural, notadamente, mas não se limitando, embargos econômicos, recomendações, diretrizes, políticas especiais de governos para empresas e produtos, instabilidade de disponibilidade de preços, não foi possível finalizar negociações para suprimento pela empresa NFE Power Latam Participações em Comércio Limitada, apontada como única alternativa de fornecimento, e, consequentemente, celebrar o respectivo contrato. O não início da montagem eletromecânica não se tratou de estratégia empresarial do agente em vincular a continuidade das obras à celebração do contrato de fornecimento de gás natural. Tal vinculação decorreu de contratação formalizada anteriormente ao evento de força maior, tanto que, por absoluta coerência, a subscritora notificou a fornecedora do evento imprevisto, solicitando ainda que, independente da apresentação do contrato de suprimento de combustível, iniciasse imediatamente o transporte dos equipamentos que não ocorreu, conforme se demonstra pela troca de correspondências entre esta autorizada e a fornecedora dos geradores. Nas manifestações ao TIP, a Rovima Energia S.A. apresentou o cronograma com previsão do marco de início da operação comercial em 1 de maio de 2023, ou seja, um ano após o cronograma estabelecido na outorga que seria 1 de maio de 22. Basicamente, a requerente alega que a não assinatura do contrato de fornecimento de combustível foi o fator central para a paralisação das obras e consequente descumprimento do cronograma de implantação, dado que não foi possível iniciar a montagem eletromecânica das unidades geradoras em função de cláusula contratual do contrato de fornecimento de equipamentos. Nesse particular, tem entendimento convergente ao da SFG de que a questão do fornecimento de combustível era de responsabilidade única e exclusiva do empreendedor do PCS, sendo certo que o agente poderia ter adotado outras medidas para superar questões relacionadas ao fornecimento. Deve-se destacar que a responsabilidade exclusiva do empreendedor organizar seu projeto, de modo a mitigar riscos associados ao fornecimento do combustível. Todo esse contexto, na alegação do requerente, inviabilizou o fornecimento pelo suposto único supridor, NFE, Power Latam, Participações de Comércio Limitado. Destaco que também tem um entendimento convergente da área técnica, no sentido de que não há como caracterizar o fornecimento da NFE, Power Latam, Participações de Comércio Limitada como única opção disponível, pois, o edital e o contrato não estabeleceram vinculação que caracterizasse a NFE Power Latam como única sopridora de combustível. Noutra senda, todas as questões afetas com a localização do empreendimento, respeitada a limitação de se localizar nos subsistemas sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, foram delegadas ao participante do PCS sob conta e risco do empreendedor, com base na teoria do risco do negócio. Nesta feita, a localização e eventual vinculação com um fornecedor de combustível, foi a opção empresarial ao participar do PCS, de forma que os riscos dessa decisão devem ser alocados exclusivamente à requerente. Sendo certo que interpretar de modo contrário representaria a nefasta conclusão no sentido de privatização dos lucros e socialização dos riscos, o que é inadmissível na legislação brasileira. Apenas para argumentar, mesmo que a empresa NFE fosse de fato a única supridora, tem entendimento integralmente convergente com a SFG, no sentido de que, no período entre setembro de 21 até pouco antes do início do conflito bélico-militar entre Ucrânia e Rússia, iniciado em 24 de fevereiro de 22, a requerente poderia ter celebrado o contrato com a NFE, resguardando suas obrigações no PCS. Ainda sobre esse aspecto, é importante registrar que o termo de compromisso supostamente firmado entre a Rovem Energia e a NFE em 11 de outubro de 21 tinha validade de dois meses após a realização do leilão. Portanto até 25 de dezembro de 2021, indicando seria esse um prazo razoável para transformar o termo de compromisso em acordo firme de suprimento de combustível. Ademais, deve ser considerado o fato de que outros vencedores do PCS terem firmado contratos de suprimento de combustível antes mesmo da realização do PCS, em 25 de outubro de 2021, garantindo proteção aos seus compromissos. Assim, diferente do caso da requerente, que acabou postergando essa importante etapa para a viabilização do projeto, decisão que mostrou-se equivocada em razão das incerteza do mercado de gás natural. Diante disso, concluo, em profunda análise dos elementos probatórios acostados aos autos, que aqui falta demonstrar o importante requisito para o reconhecimento do excludente de responsabilidade, que é a inevitabilidade do evento. Em atenção ao princípio da igualdade, que rege as avenças, contratos celebrados a partir de uma seleção pública, faço ainda a seguinte reflexão. Se fosse inevitável a situação alegada pela requerente, tal condição atingiria outros vencedores do PCS, que também utilizam gás natural e que, acertadamente, se protegeram do risco de fornecimento do combustível como forma de garantir o atendimento do seu compromisso no setor elétrico. Nos moldes do que se infere da manifestação técnica da SFG, o PCS contratou 14 termoelétricas movidas a gás natural, que, apesar de percalços e atrasos, em parte se viabilizaram nesse particular, a exceção, como a exceção como caso da UTE RETG100021. Conforme se infere do caderno processual, quando a realização da fiscalização pela SFG, na diligência em campo realizada no sítio do empreendimento em 13 de abril de 22, foram solicitados esclarecimentos necessários sobre a questão do combustível. Naquela oportunidade, a equipe de fiscalização da SFG verificou que a NFE não realizou a operação de precificação que garantisse o repasse a Rovem Energia S.A. de uma entrega firme de combustível. Na outra senda, também não foi demonstrado que a NFE tivesse já algo em estoque para ofertar ao novo contratante. Diante disso, a partir de análise do conjunto probatório, bem como em convergências às conclusões da área técnica, vislumbro que não restou demonstrado pela NFE qual era o montante da primeira remessa de GNL prevista para chegar somente a partir de julho de 2022 em função da conclusão das obras de infraestrutura de gás e da conexão com o Gásbol no Terminal de São Francisco do Sul-Santa Catarina. De toda forma, mesmo com a afirmação de que se enviará esforços para cumprimento de obrigações, ocorre que o prazo apontado para solucionar as questões de fornecimento de gás natural são incompatíveis com a necessidade e particularidade do PCS, que objetivou viabilizar projetos emergenciais para superar uma situação de escassez hídrica vivenciada em 2021 e prospectada para 2022 em diante. Nesse contexto, a partir da análise econômica das regras regulatórias aplicadas ao PCS, sem qualquer dúvida, caso o interesse da contratação fosse para o início de suprimento em maior prazo pelo governo federal, outras soluções mais econômicas teriam sido contratadas no leilão em detrimento de projetos mais custosos ao consumidor de energia elétrica. Sobre o tema, não restam dúvidas que os fatos aqui narrados evidenciam que o agente tomou um risco alto em se apoiar em somente um supridor de gás natural e sem contrato assinado ou participar do PCS. Destaque-se que esse risco faz parte da área ordinária de um agente gerador quando se decide implantar o um empreendimento com PI, ou seja, que não importa em reconhecimento de excludente nem na quebra do nexo causal, portanto, nesse caso, deve ser imputado exclusivamente a Rovem Energia S.A. Ainda sobre o fornecimento de equipamentos, inclusive, faz-se mistério destacar que até o fornecedor das unidades geradoras, a só energia, se protegeu desse risco, ao definir que somente forneceria os equipamentos eletromecânicos com a contratação de solução de suprimento de combustível por parte da Rovema. Conforme destacado pela SFG, isso demonstra que pelo menos um dos stakeholders do projeto entendia como impeditivo o segmento do projeto sem uma definição clara do fornecedor do combustível. Diante de todo exposto, concluo no sentido de que o argumento central trazido pela Rovem Energia S.A. não isenta de responsabilidade, bem como também não pode ser caracterizado o nexo de causalidade entre a ocorrência dos fatos apresentados pela empresa e o atraso na entrada em operação comercial da UTE. Convergente com o entendimento da SFG é o parecer número 32 de 2023 da Procuradoria, em que no seu item 40 dispõe, na hipótese dos autos, não nos parece que a ocorrência apontada pela Energia de Gaspar seja hipótese de caso fortuito ou força maior vez que não está patente a sua total imprevisibilidade ou inevitabilidade, além do que não parece haver o necessário nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso na entrada em operação comercial. Com efeito, é certo que a guerra travada entre Rússia e Ucrânia é um evento imprevisível e inevitável. Não obstante, entendemos não haver o necessário nexo causal entre a guerra e a alegada impossibilidade de assinatura de contrato de suprimento de combustível, motivo alegado pela agente para o atraso na entrada em operação comercial. Isto porque, conforme devidamente asseverado pela SFG e pela SCG na nota técnica 93.22 de 24 de junho de 2022, não procede a informação de que a NFE Power seria a única fornecedora viável de combustível para a usina. Além disso, existiam ações que poderiam ter sido tomadas pela Energia de Gaspar para evitar a elegada impossibilidade de assinatura de contrato de fornecimento de combustível, como a alteração da localização do empreendimento a possibilidade de ter sido firmado e referido contrato em período anterior à eclosão da guerra, até porque, nos termos do cronograma, a comprovação dessa contratação deveria ter ocorrido até 15 de janeiro de 22, um mês antes do início do conflito, do modo que outros empreendimentos fizeram. O fato de o PCS ter contratado 14 termelétricas movidas a gás natural que estão em obras e com a perspectiva de implantação nos próximos meses, sendo a única exceção o caso da UTE RETG 1000201, etc., Percebe-se que a não assinatura do contrato de fornecimento de combustível não pode ser considerada como um evento inevitável, elemento essencial para a caracterização de excludente de responsabilidade. Somente se tornou um óbvio intransponível devido a decisões empresariais tomadas pela energia de Gaspar. Em fortalecimento ao presente entendimento, também neste sentido, foram os votos da diretoria que motivaram a decisão preferida por meio do despacho número 3.120 de 22, que indeferiu o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade e alteração de cronograma. Cumpre transcrever, por relevante, trecho do voto vista preferido pelo diretor Ricardo Lavoratili, que, em seu voto no item 16, dispõe, conforme apontado pelas áreas técnicas, abre aspas, o documento apresentado não traz qual fato novo que já não tenha sido analisado na nota técnica 93 de 22. Em resumo, a nova correspondência pretende refutar especialmente a questão apontada pelas áreas de KNFE não poderia ser considerada a única fornecedora de combustível no âmbito do projeto. Fecha aspas. Nesse sentido, as áreas reiteraram que a definição do fornecedor de combustível é responsabilidade exclusiva do empreendedor. Ou seja, a autorizada poderia ter adotado outras soluções para saneamento da questão, inclusive porque o edital do PCS não traz nenhuma vinculação quanto ao fornecimento de combustível ou à localização da usina. Concordo com o entendimento da SFG e da SCG, não há, nas né, regras de, de talícias, nenhuma vinculação ou impedimento nessa linha. Ainda na avaliação das áreas, não há anexo né, causal entre o início da guerra, entre Rússia e Ucrânia e a contratação de fornecimento de combustível. Isso porque, de acordo com o cronograma de implantação da própria autorizada, a comprovação dessa contratação deveria ter ocorrido até 15 de janeiro de 22 um mês antes do início do conflito. Assim, entendo correta a avaliação da superintendência, já que, em que pese o conflito poder ser caracterizado como imprevisível, seus efeitos não se caracterizam como inevitáveis e não fica demonstrado o nexo causal. Quanto à afirmação de que a negociação está em fase final, na avaliação das áreas técnicas, não houve comprovação de fato. A partir da análise das correspondências eletrônicas trocadas entre a empresa e o Fortress, não há também elemento fático da razão pela qual as negociações foram paralisadas. Também não ficou comprovado restrições mercadológicas quanto ao fornecimento desse, por favor, voto, de combustível. Dois outros pontos foram trazidos pela Energia de Gaspar. A empresa alega que não seria razoável esperar a alteração da localização para o empreendimento diante das dificuldades relatadas. Concordo com a avaliação das eras técnicas. Não há exigência da ANEL do poder concedente sobre a alteração de localização, como também não há agidez quanto à localização inicialmente definida. É de inteira responsabilidade do agente a definição da localização e das características técnicas do empreendimento. Assim não há como ausentar o agente da responsabilidade quanto ao projeto e suas características e localização. Ainda, a empresa alega que a solução de fornecimento pela New Fortress seria a única alternativa possível, considerando a suposta limitação de espaço no gasoduto da TBG para atendimento ao local do empreendimento. De acordo com a SFG, em fiscalização em campo, ocorrida em abril de 2022, teria ficado evidente, abre aspas, para a equipe de fiscalização de campo, que a NFE não realizou... Operação de precificação que garantisse o repasse ao agente de uma entrega firme de combustível, pois não houve demonstração dessa operação, fecha aspas. Por fim, as áreas concluem que a data proposta pelo agente para saneamento das questões, final do primeiro semestre de 23, são incompatíveis com a necessidade e a particularidade do PCS. Assim, restou claro para mim que, de fato, não há é excludente de responsabilidade a ser reconhecida e, portanto, manifesto concordância com o voto do eminente relator Elvio Neves Guerra. Voltando ao voto. Por fim, em relação ao argumento acerca da guerra da Ucrânia, esclareço que o conflito eclodiu em 24 de fevereiro de 22, portanto, mais de um mês depois da obrigação contratual de comprovação de celebração de instrumento contratual de fornecimento de equipamentos eletromecânicos, EPC, projeto, construção, montagem e compra de equipamentos, estabelecido até 15 de janeiro de 22, nos termos da letra B do inciso 2 do artigo 3 da resolução autorizativa 10.876, de 5 de novembro de 21. Sobre o tema, não é possível outra conclusão, senão a de improcedência do pleito de reconhecimento da excludente com base nos argumentos trazidos. Em total convergência com as notas técnicas 93 de 2022 da sfg e 22 de 2023 da SFG-SCG, assim como o parecer jurídico 32 de 2023 da Procuradoria da Anel. Conclusões. Diante de todos os elementos analisados nas linhas anteriores do presente voto, em integral convergência com as notas técnicas referidas e comparecer, concluo no sentido de que os eventos narrados não podem ser considerados como excludentes de responsabilidade pela não implantação da UTE. Nesse contexto, restou demonstrado por diversas oportunidades em amplo contraditório com respeito integral ao devido processo legal que não foram verificados fatos ensejadores de excludentes de responsabilidade do empreendedor e os marcos do cronograma de implantação estão comprometidos. Assim, a não entrada em operação comercial nas datas otorgadas decorreu de responsabilidade integral da própria sociedade empresária. Nessa esteira, verificou-se claramente que o agente não havia estruturado o projeto da usina de forma adequada, dado que questões centrais não haviam sido equacionadas de forma preliminar, inclusive para atendimento ao prazo exíguo do PCS. Em arremate, verifico que era recomendado que o empreendimento desde a fase de ciência do referido certame, já tivesse estruturado questões relevantes, como, por exemplo, ao contrato de fornecimento de combustível e ao fornecimento de equipamentos. Portanto, é entendimento das áreas técnicas da ANEL que concordo que os problemas enfrentados pelo agente, sejam aqueles colocados pelo agente em seu pedido, ou sejam aqueles observados pela fiscalização, deveriam ser equacionados em prazos compatíveis com o cronograma de implantação fixado na Resolução Autorizativa nº 10.876, de 5 de novembro de 21. É forte e robusta a conclusão no sentido de que os entraves identificados pelo agente como passíveis de reconhecimento como excludentes de responsabilidade no entendimento das eras técnicas da ANEL encontram-se na matriz de risco do empreendedor, cabendo a ele os ônus e bônus deles decorrentes. Por fim, conforme o entendimento já consolidado, face à inexistência de eventos de excludente de responsabilidade nos termos do artigo 19 da lei 13.360 o pleito de alteração do cronograma de implantação da UTE RETG 100.0201 deve ser indeferido Diante todo exposto apresenta o voto no sentido do integral afastamento das alegações apresentadas pela autuada em relação ao mérito confirmando-se a inexistência de hipótese que enseje a configuração do excludente de responsabilidade desse modo Tendo em vista a análise realizada para cada um dos itens alegados no pedido de reconsideração do requerente, entendo que o pleito deve ser indeferido, mantendo a decisão do despacho número 3.120 de 2022. Dispositivo. Diante do exposto, considerando que consta dos processos número 4.850.054.98/2021-25, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Energias de Gaspar SPL Limitada. Em face do despacho número 3.120, de 1 de novembro de 22, que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela Rovem Energia SA, com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade da empresa pelo descumprimento de cronograma de implantação da usina termoelétrica, o TERE TG 100 É o voto. Em discussão a matéria. Assim, achei o voto bastante completo e, de fato, essa questão do gás da Ucrânia, como foi bastante é, é, argumentado, né? uma, é, foi uma condição é, vivenciada por vários né, dos empreendimentos. Então, para mim, acho que está... Assim, tendo que, com, como bem mencionado, né, seguindo todo é, o rito do processo e dando espaço para o contraditório, mas acho que está bastante documentada a conclusão do relator. Eu também já antecipo a minha concordância com a proposta de voto do relator. Tá, realmente o, o voto está perfeito, é, diretor Mosna e também aqui é o, o Beni, ou foi o Mauro que trabalhou. Então, parabéns também ao Mauro, ao seu assessor. Um, um voto muito robusto e muito completo. Isso me faz, é, ao avaliar o voto aqui, me faz refletir sobre algumas questões muito, muito importantes. Uma empresa que pretende explorar a geração de energia elétrica a partir é, de uma usina termoelétrica a gás, que não consegue firmar um contrato de gás. É claro que eu, como fornecedor de máquinas, não vou, é, locar, não vou locar máquinas para um empreendedor que não consegue ter um contrato de gás. E também ao analisar aqui o processo, percebo que a, as obras estão completamente paralisadas. É, veja que o agente ele não firmou um contrato de gás, ele não firmou um contrato de máquinas, ele não dá continuidade nas obras, então ou seja, ele não firmou um contrato de gás, talvez para se proteger economicamente, porque não via viabilidade para o seu empreendimento. E agora ele vem ao Estado brasileiro querendo se isentar de suas responsabilidades. é O que nós não podemos permitir em hipótese alguma. Nesse caso aqui eu já antecipo a minha concordância com a proposta de voto do relator e me sobreveio aqui duas questões é, acessórias ao processo, mas que são igualmente importantes sobre a minha ótica. A primeira delas é, reside no fato de que em alguns momentos aqui nós temos reiteradamente reforçado que a aplicação de penalidades somente pode ocorrer após o trânsito em julgado. Essa, esse não é o entendimento ordinário da agência. Nós sempre aplicamos penalidades depois de uma decisão em primeira instância, porque naquele momento é firmada uma forte convicção de que a penalidade tem que ser aplicada. E em algumas situações, eh, nós, dependendo do impacto daquela penalidade ou das conclusões decorrentes, é, é possível se avaliar um efeito suspensivo diretamente com o diretor-geral, ou, pelo paralelismo da multa, da, do processo da resolução normativa 846, é, a multa tem um efeito automático. Não é isso, é, senhor procurador? A 846, perfeito. E, a, e, neste caso aqui, nós não temos, porque são processos, é, é, estamos aplicando aqui multas editalícias. Então, essa, esse ponto me causa um pouco de preocupação para que nós não paralisemos as ações das áreas de fiscalização. Então, só queria esse esclarecimento, senhor. É exatamente para, isso. Para, para não fi... E nós temos aqui muitas pessoas nos acompanhando e a reunião é gravada e daqui a pouco aparecem novas teses. Então, eu quero firmar o um entendimento de que esse não é... A, a, a orientação dada pela diretoria. Maravilha, doutor Sandoval. É exatamente esse o, o entendimento. E só para resgatar aqui, isso, esse conceito, ele saiu num parecer da Procuradoria, que posteriormente foi acolhido pela diretoria. Eu confesso que eu não lembro o caso. Posso resgatar a partir de um questionamento da SFG sobre é, se o Pedido de reconsideração contra um, um termo, um, contra uma penalidade editalícia, se ele tinha o um efeito suspensivo automático. O que nós dissemos naquele momento foi: não há previsão do efeito suspensivo automático, porém, por aplicação paralela da 846, deve-se deve conceder o efeito suspensivo automático. Então foi esse o, o conceito que foi integrado. Então eu posso resgatar tá. esse processo que foi inclusive deliberado aqui pela tá. diretoria. Para efeito de penalidade apenas, não é isso? Para efeito da penalidade da penalidade de talícia, né? Perfeito. Tá. É, e um outro ponto aqui neste caso específico, é, diretor, é, desculpe, diretor Fernando, nós estamos, é, olhar aqui os exatos termos aqui, estamos negando pedir, é, negando provimento ao pedido de reconsideração com vistas ao excludente de responsabilidade da empresa pelo descumprimento do cronograma. Essa decisão aqui é em segunda instância. É, ato contínuo, a aplicação da penalidade na CCE já foi, já foi aplicada, ela já foi desligada da CCE, aqui a agência já negou o, o pedido de impugnação e agora nós vamos para a revogação da outorga, e nesse caso, tem garantia de fiel cumprimento é, depositada? Eu tenho três relatorias. Tá. Uma é justamente em relação ao desligamento da CCE, que é o recurso em face do despacho número 3.253 de 22, que negou provimento ao pedido de impugnação frente ao desligamento da UTE dos quadros de ACER. Tem um segundo, que é um recurso administrativo em face do despacho da SFG número 3346 2022, que aplicou penalidade de multa de Talícia em decorrência do atraso. E tem um terceiro, que é o termo de intimação 25 de 22 da SFG, quanto à possibilidade da revogação da outorga de autorização. Quanto a se tem garantia, eu não tenho essa informação agora, porque eu me concentrei na análise das excludentes. Tá, perfeito. É, doutor Cabral, doutor Rodrigo, poderia esclarecer esse ponto? Se há, neste caso do PCS, depósito de garantia de fiel cumprimento? Doutor Cabral, por gentileza. Boa tarde a todos. Sim, todos esses processos do PCS têm garantia de fiel cumprimento à portada, já com expectativa de sinistro emitida em função dos processos de fiscalização que estão em andamento. Assim que forem concluídas as penalidades, enfim, eventualmente, uh, concluído esse processo de fiscalização, a gente instaura o processo com vistas à execução das garantias. Perfeito. Obrigado, doutor Cabral. Bem, era isso, doutor Fernando, meu comentário. E podemos passar, então, para a etapa de votação. Em votação... Eu voto com o relator. Eu também voto com o eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela... Energias de Gaspar SPL limitada em face do despacho 3.120 de 1º de novembro de 22, que negou provimento ao requerimento administrativo interposto pela Rovema Energia SA com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade da empresa pelo descumprimento do cronograma de implantação da usina termoelétrica UTE RE TG Bem, esse é o voto, essa é a decisão da agência e pergunto ao ilustre secretário-geral se temos algum outro processo inscrito na pauta. Não, está encerrado, esse é o último item da pauta. Bem, e agora, sim, encerrando a quinta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, desejo boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado.